Olá pessoal, vim resolver rapidinho aqui esse problema do Excel, do Excel né? Quando a hora ela, quando dá negativa, ela aparece dessa forma aqui ao invés de aparecer com sinal de menos. É muito simples pessoal, basta vocês virem aqui em arquivo, vem aqui em opções, depois de opções você vem aqui em avançado, vem até o finalzinho aqui ó e depois você procura essa opção aqui e marca usar sistema de data 1904. Por que isso? Porque, por padrão, o Excel ele não consegue exibir horas negativas. Então, vocês têm que vir aqui e marcar essa opção. Fazendo isso, vocês dão aqui um OK. Pronto. Vocês ouviram aqui que já apareceu aqui com sinal de menos. É isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado. Obrigado e até um próximo vídeo.